Obedientes a impulsos de longas elucubrações, oriundos de antigos conselhos, advertências e exemplos dos nossos vigilantes e instrutores, organizamos uma como associação de classe no intuito de estudarmos e realizarmos ações combativas às ideias de suicídio, às inclinações mórbidas, detentoras de infernal predisposição que contaminava as diferentes classes sociais, as quais, agora, poderíamos voltar como entidades invisíveis que éramos. Eivada de duros percalços, todavia, se nos apresentou a vultosa empresa. Se não fora os eficientes socorros da luminosa assistência que nos inspirava, certamente não lograríamos quaisquer resultados satisfatórios. Quiséramos, de início nos tornarmos vistos e compreensíveis pelos homens, acreditados nos seus conceitos por meio de testemunhos francos e minuciosos que lhes forneceríamos da realidade do mundo em que vivíamos, fosse positivando nossa identidade ou por várias outras particularidades ao nosso alcance quiséramos com eles entreter relações amistosas e sérias com fabulações interessantes e elucidativas intercâmbio permanente de noticiário por nós considerado da mais alta utilidade para todo o gênero humano porquanto tendia a diverti lo do perigo desconhecido que representava o suicídio para a sociedade terrena Raros, porém, aqueles que consentiram em aceitar nossas tão sinceras refusões e, assim mesmo, quase todos estranhos para nós, fora mesmo de Portugal. Comumente, no entanto, sucedia que, após grandes esforços e fadigas no trabalho de criarmos oportunidades para o almejado momento depois de consecutivos dias de experiências exaustivas com médiums ansiosamente descobertos aqui e ali, porque nossos versos ou nossa prosa de túmulo se apresentassem algo desfigurados à falta da puridade do estilo que nos fora habitual, como se não tivéssemos a vencer exaustivas dificuldades apresentadas, não apenas por aqueles instrumentos, como principalmente pela exigente e impiedosa comitiva que geralmente os cerca, negavam-se a dar-nos crédito e repeliam-nos ríspida e chocantemente, servindo-se para as críticas com que nos recebiam, de zombarias e remoques ofensivos, impróprios de corações educados, correndo conosco como a vagabundos e indesejáveis no astral, acoimando-nos de mistificadores e mal-intencionados. Se tentávamos narrar as surpreendentes peripécias deparadas pelo desvio dentro do suicídio, ou descrever a vida para além fronteiras do túmulo, com todas as cores mais fortes do ineditismo, por entendermos dever de solidariedade ou ajudar os incautos a se precatarem, desviavam as atenções do plano espiritual sério e dignificante para se permitirem interrogar-nos sobre assuntos subalternos que só a eles próprios diziam respeito e interessavam, e os quais ignorávamos completamente, vexando-nos a ideia de solicitarmos auxílio de nossos nobres instrutores a fim de nos tornarmos agradáveis. Preferiam tratar de frivolidades e questões medíocres, pouco criteriosas muitas vezes, o que nos decepcionava e entristecia, provocando frequentemente nossas lágrimas, pois o tempo corria e nada obtínhamos que registrasse algo de bom e meritório no severo livro da consciência. Encontrávamos-nos assim em luta para a consecução desse desiderato quando nos assaltou o desejo ardente de nos transportarmos para o Brasil. Sabíamos ser o país irmão, campo vasto e fácil para os exercícios que trazíamos em mira, certamente muito menos preconceituoso do que o deparado em nossa pátria. Repercutia ainda em nossas lembranças a formosa reunião a que assistíramos certa noite no interior de Minas Gerais, onde fôramos levados em falange por nossos desvelados educadores do Instituto, e quiséramos agora experimentar falar com os brasileiros, a ver se lograríamos algo de mais positivo. Como fazer, porém, para chegarmos até lá? Foram ainda aqueles incansáveis legionários que acudiram aos veementes brados de socorro, dirigidos por nossas mentes ansiosas, unidas em preces, a caridade sublime de que eram dignos representantes. Encaminharam-nos ao local almejado, transportando-nos facilmente sob sua proteção, felicitando-nos com novas instruções em asilo seguro sob a proteção do qual estaríamos acoberto de surpresas desagradáveis. Tratava-se de benemérita instituição, registrada no mundo espiritual como depositária de inspirações superiores, a servir de padrão para as demais que se quisessem expandir em terras de Santa Cruz, dedicando-se aos estudos e práticas das doutrinas secretas e aos feitos benemerentes próprios de veros iniciados cristãos. Iniciamos, então, luta árdua e exaustiva. Todos os recursos, no entanto de que podíamos dispor, tentamos a fim de aproveitarmos médiuns brasileiros para o almo sacrossanto projeto que tínhamos em mira. Humildes, dóceis, afáveis, amorosos, sinceros no desejo de servir, encontramos vários deles que se poderiam ter tornado sireneus de nossas aflições, suavizando nosso calvário de reparações e experiências. Tudo fizemos por utilizarmos suas faculdades para os trabalhos literários com que quisermos testemunhar a Deus... Nosso arrependimento por infringirmos suas leis. Mas, ó, oh, a tortura do idioma! Porque os brasileiros, Deus do céu, descendentes nossos, nossa raça, mesmo nosso sangue, tanto se desviaram do nosso culto pela língua pátria. E por que ao menos os homens não tratavam de se habilitar num idioma tornado universal que a nós, espíritos como a eles, concedesse possibilidades de expansões brilhantes? O que, então, poderíamos produzir, servindo-nos de médiums como usar em terras do Brasil? Lembrei-me certa vez das advertências de Roberto, prevenindo das dificuldades com que esbarraria para me comunicar com os homens, e reconhecia as justas, verdadeiras. O desânimo invadia-me. Profunda tristeza ameaçava renovar de sabores deprimentes, apoucando-me a alma, quando... Uma noite em que nos achávamos reunidos, tratando tristemente do que tanto nos preocupava, em nosso abrigo da magra instituição brasileira, fomos surpreendidos pela visita de Fernando, cuja vestidura carnal adormecera profundamente em seu domicílio, no velho e amado Portugal, poesia já alta à noite. Orar a ele em nosso benefício ao recolher-se, impressionado com nossas frequentes aparições ao seu peregrino dom mediúnico. E, certamente impulsionado por inspirações caritativas do plano etéreo, não tardou a descobrir-nos a fim de piedosamente nos servir ainda uma vez, prestativo como sempre. Estabeleceu-se, então, amistosa e útil confabulação no silêncio propício da magna agremiação. Convidou-nos ele a exercer com mais frequência o almo dever da oração, criando, por meio dele, meios de comunicação mais diretos com nossos mentores, a fim de lhes recebermos com maior viveza a inspiração permitida, no caso... Pois éramos como alunos que pusessem à prova ensinamentos já recebidos para se permitirem ensejos novos no futuro. Reiterou oferecimentos para os intuitos que trazíamos, aflitos que nos reconheceu ante as impossibilidades que se nos antolhavam. Concitou-nos a continuar dizendo algo ao mundo por seu intermédio, não nos dando por vencidos ante as algaravias de adversários pesados ao hábito da crítica insana, abandonando ao nosso dispor, como sempre, suas e faculdades psíquicas, nas quais nos sentíamos refletir como num espelho. Do seu coração generoso, soube extrair conselhos e advertências com o que nos mitigou a ansiedade do terror que nos oprimia à ideia de um fracasso nos penosos exames a que de direito nos víamos expostos, e acrescentou, comovido e sincero, desejoso de nos impelir à linha reta: sem Se vez do que vindes tentando improficuamente, procurasseis meios de vos tornardes agentes da lídima fraternidade, exercida com tanta eficiência pelo divino modelo do amor, já vos encontrarias vitoriosos, espalmando alegrias que longe estariam de vos manter a alma assim torva e encapelada. A caridade, meus amigos, permitam-me que vô recorde, é a generosa Redentora daqueles que se desviaram da rota delineada pela Providência. Por isso mesmo, o sábio Rabi da Galileia ofereceu-a como ensinamento supremo à humanidade que ele sabia, divorciada da luz, por mais fácil e mais rápido caminho para a regeneração. É tempo já de pensares com desprendimento na divina mensagem trazida por Jesus e de saturades os arcanos do ser com algumas gotas das suas essências imortais e incomparáveis. Reparando o rápido gesto que vos impeliu ao abismo, podereis praticá-la ao mesmo tempo, servindo a vossa e a causa alheia. Avultam nas camadas sociais terrenas, como nas invisíveis, problemas dolorosos a serem solucionados, desvarios a serem moderados, infinitas modalidades de desgraças, desventuras acérrimas a afligirem a humanidade, requisitando concurso fraterno de cada coração generoso, a fim de serem ressarcidas consoladas. Nos hospitais, nas prisões, nas residências humildes como na opulência dos palácios, por toda parte encontram-se mentes enoitadas pela incompreensão e pelo desespero, corações precipitados pelo ritmo violento de provações e de problemas insolúveis neste século em qualquer recanto onde se haja ocultado a descrença, onde a paixão se instale, a desventura e o infortúnio se mesclem de revolta ao desânimo, onde a honra a moral, o respeito próprio e alheio não forem consultados para a prática das ações, e onde enfim a vida se converteu em fonte de animalidade e egoísmo, Lavra possibilidade de uma queda nos abismos de trevas, onde vos agitastes entre raivosas convulsões. Dirigenciai por encontrar tais recantos. Estão por aí a cada passo. Aconselhai o pecador a deter-se em nome da vossa experiência e apontai-lhe como bálsamo para as amarguras Aquele mesmo que desdenhastes quando homem, e hoje reconheceis como o único refrigério, a única força capaz de soerguer a criatura da desgraça, para enobrecê-la à mirífica luz da conformidade nos prélios dignificantes de onde sairá vitoriosa, quaisquer que sejam as decepções que a açoitem. O amor de Deus a submissão ao irrevogável. Tornai-vos consoladores, exercitando agenciar a beneficência, segredando sugestões animadoras e reconfortativas ao coração das mães aflitas, dos jovens desesperados pelas desilusões prematuras, das desgraçadas mulheres atiradas ao lodo cujos infortúnios raramente encontram a compassividade alheia, as quais sofrem insuladas entre os espinhos das próprias inconsequências, desencorajadas de reclamarem para si também a ternura paternal de Deus, a que, como as demais criaturas, tem sacrossantos direitos. São, todos estes, seres que estão a requisitar a lento protetor dos corações sensíveis, bem-intencionados, quando mais não seja com a dádiva luminosa de uma prece. Pois, Dário, uma vez que também o recebestes de almas serviçais e ternas, quando vos encontráveis a bracejar entre bramidos de dor, nas trevas que vos surpreenderam após a tragédia em que vos deixastes enredar. Contai-lhes o que vos sucedeu, e concitai-os a sofrerem todas as situações deploráveis que os deprimem, com aquela paciência e aquele valor que vos faltaram, a fim de que não venham a passar pelos transes dramáticos que vos endoideceram além das fronteiras da vida objetiva. E quando, virtualmente, encontrades médiuns cujas organizações vibratórias se adaptarem às vossas, não vos preocupeis com os lauréis passados que aureolaram o vosso nome entre os humanos. Esta glória despenhou-se convosco nos pélagos do pretérito, que não soubestes legitimamente honorificar. Furtai-vos ao vaidoso prazer de identificar-vos ao fazer vossos discursos ou mensagens psicográficas por intermédio dos médiums Ainda que afirmando grandes verdades, não seríeis tais como fostes, como até agora não o tem de sido. Vosso nome glorificou-se de singular popularidade sobre a terra para que a terra se conforme em vê-lo retornar à sua sociedade filtrado pela mente humilde de médiums obscuros. Preferi, portanto, as manobras santificantes da caridade discreta e obscura. Preferi. E bem cedo reconhecereis, pelas trilhas que haveis de palmilhar, as florescências de muito doces alegrias. ouvimo lo com muito agrado e interesse. Fernando, mesmo a falar em corpo astral, enquanto a armadura carnal ressonava a colar em Portugal, dizia si é inspirado por alguém de nossa colônia saudosa, interessado em nossos êxitos. Reconhecemos mesmo por várias vezes, em seu fraseado vigoroso e terno a um mesmo tempo, as expressões dulçorosas de Teócrito, o acento paternal, singelo, amoroso, do amigo distante que não nos esquecia. E as lágrimas rolavam de nossos olhos, enquanto funda a saudade,